pessoal, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Reta finalíssima do CODA, nessa quinta edição. A gente vai ter algumas atividades amanhã ainda, mas hoje é o último dia de workshops, então aproveitem bastante. Estou esperando aqui aumentar o número de participantes, eu vejo que tem muita gente chegando. Então vamos aguardar uns segundinhos e aí a gente começa em seguida. O pessoal está dando bom dia no chat, oi para todo mundo. Bom, pessoal, vou ir começando devagar, porque tenho alguns recados para dar para vocês. Eu sou Marília, faço parte da equipe da Escola de Dados e hoje eu vou ser host dessa sessão de workshop que se chama Storytelling com Dados, Estruturas Técnicas e Mão na Massa com Flourish. Com o Nazareno Andrade e Adandara Souza. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade será gravada e vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas. Lembrando que para o teu certificado de participação no Codabr 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail da sua inscrição no evento. Se quiserem nos acompanhar nas redes sociais, a hashtag é Codabr20. E, mais uma vez, vocês já devem estar acostumados, porque já é sexta-feira, mas a gente pede que vocês enviem, então, as perguntas pela ferramenta de perguntas e respostas aqui no Zoom. Qualquer comentário, algo assim, podem nos enviar pelo chat. E antes a gente começar, de fato, eu vou passar a palavra para o Marco, que vai falar sobre o Google News Initiative. Contigo, Marco. Muito obrigado, Marília. Bom dia, pessoal. Como vão por aí? Obrigado pela presença de todos. Com muito prazer que a gente tem aqui essa trilha do Google, que é uma trilha com diversas, é, diversos workshops que a gente já teve durante essa semana, eu queria mostrar alguns deles aqui na tela é, para contar para vocês um pouco do tema. Eu trabalho como coordenador do Google News Lab no Brasil. A gente trabalha com uma série de iniciativas com jornalistas e todo ano a gente está no Coda com uma trilha feita para jornalistas com algumas ferramentas do Google ou ferramentas que o Google apoia, como é o caso do Flourish hoje, para ensinar jornalistas como usar essas ferramentas para otimizar o seu fluxo de trabalho. Esse ano a gente teve a gente, a gente já teve três oficinas e a gente tem agora a oficina do Flourish. Então a gente começou na terça-feira com uma oficina de planilhas, que foi uma oficina com a Jamile Santana, ela mostrou o beabá ali de como começar a usar planilhas com o próprio Google Planilhas. Na quarta-feira a gente teve a querida Keyla, que falou sobre Google Trends e como tirar pautas dessa base de dados, que é enorme, e mostra o que, que as pessoas estão buscando. e É uma fonte muito legal, então vocês podem assistir a gravação depois. Ontem eu conduzi uma oficina sobre inteligência artificial para jornalistas, e ficou muito legal também porque a gente teve algumas ferramentas para colocar a mão na massa. Então, na parte final da oficina, é, quando vocês acessarem a gravação, vocês vão ver que tem ferramentas que vocês podem começar a usar já para testar é, inteligência artificial dentro de um contexto jornalístico. Foi bem legal. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a Dandara e o Nazareno, que são da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Ciência da Computação, a Dandara Mestranda e o Nazareno professor. E eles vão falar aqui hoje sobre o Flourish. E o Flourish é uma ferramenta que não é do Google, mas é uma ferramenta apoiada pelo Google, é uma ferramenta que nasceu na Inglaterra, num estúdio de design inglês, e a gente tem um acordo com eles, que é bem legal, que é o seguinte, quem trabalhar para uma redação, quem for jornalista que trabalha para uma redação, vocês podem acessar a página do Flourish, lá vai ser flourish.studio.newsrooms, e você pode pedir uma conta premium, essa conta é de graça, ela é paga pela Google News Initiative, então qualquer jornalista que trabalha em redação, só precisa comunicar para eles, a gente faz a verificação no bastidor, e você ganha essa conta premium para poder usar os recursos mais avançados do Flourish, como conectar no Google Sheets automaticamente, criar APIs. Tem vários, usar o seu próprio logo, usar a sua própria identidade visual. Tem vários recursos super legais, mas aí vocês podem acessar lá depois. Ou conversar comigo no Twitter, tirar algumas dúvidas para ver se vocês não estiverem conseguindo acessar alguma coisa. Eu vou ter o maior prazer de endereçar algumas questões. E a gente também tem a nossa central de treinamento que você consegue acessar no g.co, treinamento GNI. Essa central de treinamento tem uma série de recursos que são para jornalistas. São aulas curtas, assim, que você consegue fazer em dois, quatro, cinco minutos. Você consegue baixar arquivos PDF também para ler no seu celular ou ler no seu computador, se você estiver sem conexão. E são lições para você aprender ferramentas do Google, mas no contexto jornalístico. Então, como é que você usa Google Maps para um trabalho jornalístico de apuração, por exemplo, como usar a busca avançada, ou como usar ferramentas de verificação em conjunto com o YouTube, com a busca, com a busca reversa de imagens, e por aí vai. Tem vários cursos legais lá, vocês podem acessar, está tudo em português, é tudo de graça, você acessa em g treinamento GNI. A gente também lançou um programa de crescimento digital, é, que você consegue acessar nesse link que está aí, que é o g.co/barra gni de Google News Initiative, Digital Growth. Isso está mais ligado se você estiver trabalhando numa redação, seja numa startup ou começando o seu próprio negócio, ou trabalhando nessa parte mais híbrida em redações grandes. A gente tem cinco pilares aí de desenvolvimento de audiência, monetização de audiência e publicidade, dados e produto. Esse monetização de publicidade e produto está vindo em breve, mas em cada um desses pilares a gente tem conteúdo gratuito também, com playbooks, que são guias, estudos de caso e coisas assim, para vocês poderem consultar. A gente tem exercícios interativos na plataforma também, para você poder fazer imediatamente é, cálculos, diagnósticos sobre determinadas questões. A gente também organiza oficinas digitais muito parecidas com essas aqui, que a gente faz no Coda, com, com interação ao vivo né, com o pessoal. E a gente também tem laboratórios, que é quando a gente usa um, junto uma turma de pessoas para poder é, passar um tempo maior com a gente, de dois a três meses, enfrentando um desafio específico, seja para melhorar a sua estratégia de assinatura, seja para melhorar a sua estratégia de jornalismo de dados. Então, a gente faz laboratórios com início, meio e fim. É, agora, a gente está fazendo laboratórios virtuais, mas assim que a gente conseguir voltar à normalidade, a gente faz também esses laboratórios presenciais e é muito legal também. Então, acessem lá, g.c.o/gni Digital Growth, o conteúdo está tudo em português, gratuito, online também. E quem tiver dúvidas, fala comigo lá no Twitter, eu posso ajudar a resolver qualquer questão. Quem tiver dúvida sobre algum programa, alguma iniciativa do Google News Lab, ou da Google News Initiative, pode conversar comigo lá, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para a Dandara e para o Nazareno, que vão conduzir o workshop de hoje. Vai lá, pessoal, é com vocês. Muito obrigado. Olá, obrigado, Marco, Marco, Marco Mariano, pela introdução aí, bom dia todo mundo, bom dia gente, e vou compartilhar minha tela aqui, Dandara está comigo, e a gente vai dividir essas a, a fala hoje da apresentação para vocês, e aí Dandara gentilmente deu um, um oi para vocês, deve ter visto ela ali, e me cedeu o espaço, a gente... É, Combinou que eu vou começar falando e em seguida eu passo a bola para ela para um momento mais mão na massa, tá? É, falando em, em mão na massa, gente, quem nunca usou o Flores, se vocês quiserem aproveitar esse tempo aqui que eu estou falando e compartilhando a tela, etc., vocês podem ir lá em Flores Studio, Studio STU DLO, né? S -U -E, e já, de repente, criar a conta de vocês aí, entrar, né? Vai aqui no Kickstarter for Free, é, sign in, escolha o caminho que você preferir aí e dá uma olhada entra na, na, na ferramenta para já ter já ter login e senha enquanto a gente vai apresentando aqui tá essa também é uma apresentação em que é, ou uma oficina em que vai funcionar bem se você quiser ter uma segunda ter uma segunda janela aí para ir explorando junto comigo as coisas que a gente vai vendo tá eu, você vai ver que eu já vou é, que esses slides aqui acho que o link já foi até enviado por Mariana mas de toda maneira a gente tem esse Bitly aí com os links para esses slides com desculpa, o acesso para vocês verem exatamente esses slides que eu estou mostrando porque tem vários links que eu vou clicar aqui e aí eles tanto podem servir para você acessar e ir explorando junto com a gente quanto para você salvar aí as referências, os apontadores as ideias também é, e aí Ok? Voltando aqui para falar do que. Uh, direto para o assunto da oficina, a gente está aqui para falar de storytelling com dados, né? A gente vai falar de estruturas, uh, formas de fazer storytelling que estão em prática, que estão sendo usadas, que estão sendo exploradas por contadores de histórias, né? E vai colocar a mão na massa com Flourish. Eu vou primeiro falar de histórias em geral, de storytelling em geral um pouco e de estruturas, para a gente ter um vocabulário comum aqui de reconhecimento sobre storytelling. E depois Dandara vai ah, mostrar isso acontecendo dentro do Flourish. A, a gente não vai mostrar a conta premium porque a gente não sabia dessa dica aí de Marco. Aliás, por dois motivos. Primeiro porque a gente não sabia dessa dica de Marco, que é muito legal, né? É, e segundo, porque eu vou deixar claro aqui de saída que nós não somos jornalistas, Dandara e eu. É, nós somos pessoas da ciência de dados, que estão interessadas ah, né, em, em contar histórias com dados, mas que não tem essa formação de jornalista. Então... Vou falar de histórias aqui com a licença de vocês, sabendo que vocês entendem muito mais de histórias do que eu. Eu talvez tenha estudado um pouco mais de dados, e particularmente em Airdandar a gente se dedica bastante a estudar visualização de dados. Vocês ver que a gente vai fazer storytelling com dados, mas será principalmente storytelling com visualização de dados. Isso é de onde a gente vem. Acho que é útil você saber para né, modular aí a, a, a mensagem da gente. E aí, é, eu falei storytelling com contação de histórias, eu até gosto mais de contação de histórias. Eu não coloquei esse nome, a gente, a gente não colocou esse nome na oficina, porque a gente ficou com receio de acharem que era só contação de histórias para crianças. né? É meio o lugar onde a gente usa essa, esse termo. Mas é a mesma coisa, né? História é esse ato de contar histórias com dados. E história é uma coisa... aí bom, talvez fosse útil a gente conversar sobre o que é uma história, o que é contar uma história, mas história é um, dessas, é um, desses, é um desses substantivos que tem um problema de definição grande, né? É como como ciência, tem assim, é um problema da demarcação, segundo os filósofos. A gente não consegue dizer exatamente a definição de história ou de, ou de ciência, por exemplo, a gente consegue reconhecer o que é e o que não é, uma mais facilmente o que é do que o que não é, mas a gente não consegue passar essa linha clara, então eu vou logo me furtar isso, vou apenas começar com alguns exemplos de história, uma história que, num formato e de um tipo que vocês estão todo mundo tem contato rotineiramente que são reportagens vocês provavelmente talvez muitos de vocês aqui, inclusive criem, né eh, reportagens essa é uma história que tem eh, um formato um estilo e nesse caso aqui uma mídia bem específicos né acho que vale a pena a gente reconhecer que isso aqui é uma história impressa baseada apenas em texto ela tem esse formato de manchete não tem lead aqui né tem autoria uma, uma referência geográfica ali dizendo que é em Paris e aí um texto que vai apresentar uma sequência de fatos, né, atribuindo, uh, nesse caso aqui, fatos bastante objetivos, citando fontes, né, que compõem juntos, esses fatos juntos compõem uma coisa maior, que é essa história, talvez tenha ponto e contraponto, né, argumento e contra-argumento. Nesse caso aqui, contados com contexto numa, numa mídia impressa num jornal. A gente não conta história apenas contexto mesmo no jornalismo né que já tem é, uma história com texto e com mais recursos o contexto vi, é, imagem e mais recursos né agora além do título eu tenho o lead eu tenho a, a, a imagem eu tenho uma citação grande ali tem um textos de diferentes tamanhos tenho destaque de texto e isso são elementos que participam da da contação dessa história aqui né não é que a história está sendo contada a história não é só o assunto a história não é só a substância ela também é a forma também é a maneira pela qual o jornal nos guia para ver primeiro a, a grande manchete em cima depois o livro, depois eu vou começar a ler aqui a foto ela tem um, um intertexto super interessante com né com um, um escrito a história escrita porque não é que no jornal não é que o jornal fala a figura um você pode ver uma uma janela com ruínas dentro. Se fosse um artigo científico, seria usado nesse tipo de recurso narrativo, nesse né? tipo de recurso de contação da história. Um, um artigo científico é esperado que você faça referência do texto às imagens. Numa, num jornal é mais comum que a imagem complemente o texto, ilustre o texto, tá, to, torne de alguma maneira mais concreto o que está sendo mostrado no texto, ou, ou, ou amplie a percepção, a sensibilização de quem está vendo a história como um todo. E a gente está reconhecendo formas como essa história, né, recursos que são usados para contar essa história, aqui recursos de texto e de, a, de fotografia, né tem certamente muito mais outros recursos que podem ser usados, um deles é o dado, né? principalmente o dado, o dado normalmente ele vai estar com uma representação mais fácil de ser acessada é, por seres humanos, ou uma tabela, ou mais fácil ainda, mais eficiente ainda, com visualizações de dados, momento com gráficos. E pode ser mais que um gráfico, né? pode ser um diagrama, pode ser uma animação, essas coisas aqui estão mostrando versões caretas, né? ou versões tradicionais de histórias, mas assim como as pessoas, as histórias não precisam ser apenas tradicionais, elas podem ser inovadoras, podem ser menos caretas também, podem ter interação, pode ter animação, vídeo, áudio, outros tipos de de formato mas aqui a gente reconhece ah, o dado como um recurso também que faz parte da narrativa, né? Tem uma história sendo contada sobre o desempenho dos estados brasileiros na, na, alfabetização, na avaliação da alfabetização, e aí tem ah, uma, uma foto de, de, de estudantes que estão com problema, que estão fazendo parte dessa população com problema de, na avaliação da alfabetização e tem dados descrevendo né, os, os, as pessoas em geral que têm esse problema, o fenômeno do problema também. Como eu falei, a gente tem a versão, a gente tem queria partir dessa versão das histórias de jornal mais convencional, mas a gente sabe que também tem é, histórias sendo contadas né, em mídias mais recentes, em mídias mais ousadas um pouco. Essa aqui é uma história, o Deporinho, é uma, uma teoria de dados que eu acho incrível de acompanhar, Aqui a gente está combinando coisas mais nativas do, de mídias digitais aqui, né? Essa, essa, essa, essa animação aqui com alusão ao, ao videogame. Eu tenho uh, dados aqui com mais destaque, né? Tô usando dados também. Tô... E que maneira eu tô contando a história, né? Começa com texto, depois eu alterno para uma visão de dados. Opa, apareceu aqui um, um recurso que também é parte da narração aqui do lado direito esse né? Essa a, a Mulher Maravilha aqui, me dizendo que eu posso clicar numa barra aqui para ela me explicar o que é que está acontecendo. Isso é um recurso narrativo também. Né? Eu tenho mais recursos acontecendo aqui, recursos que estão fazendo parte da contação da história, da história que eu estou descobrindo. Eu tenho esse tooltip, né? essa caixinha flutuante junto do meu mouse aqui, aparecendo e ilustrando. Essa é uma história sobre represent... como ah, homens e mulheres são representados nas histórias em quadrinho de super-heróis, tá? Então eu tenho diferentes visualizações, algumas são interativas e outras não. Então essa interatividade aqui também é, uma, é algo que faz parte da contação da história. Eu tenho essa essa mulher maravilha que vai e volta, eu tenho um texto e essas coisas juntas vão né, compondo uma história. Tem um link na imagem que quem quiser ver mais detalhes depois aí ou agora sobre a história do deputado, se você clica na imagem você é, vê a mesma história. E aí esse nível de interação que eu mostrei é um e a gente pode ir, ir reconhecendo agora que existem outras uh, outras estruturas, outras histórias né e outras outros recursos que são têm sido usados para a gente ver quando a gente está contando histórias com dados. Por exemplo aqui, foi muito rápido, mas tem uma animação muito legal, tem um, é tá uh, uma história aqui também sobre gênero né, e falas em filmes da Disney. E aí quando eu vou descendo aqui, eu estava vendo uma visão dos dados, mudou a visão dos dados para mostrar aqui uh, um exemplo para que eu entenda o que, o que é cada pontinho e agora é uma distribuição dos pontos, mostrando todos os filmes, da, da, não era Disney mais, desses dois mil filmes aqui. E eu posso continuar lendo ou eu posso parar e controlar aqui e comparar qual é a diferença né, do tempo de tela dado às falas de homens e mulheres em filmes de ação versus em filmes de drama, versus em filmes de terror, eu posso examinar, para para examinar isso aqui. E aí, coisas interessantes que vão acontecendo, eu estou vendo mais recursos sendo usados junto com os dados para contar essa mesma história. A gente partiu de uma estrutura semelhante à que tinha antes, nessa rolagem, alternando texto e visualizações e imagens, mas agora usando mais interação nas visualizações ao ponto em que agora eu posso decidir um pouco uma bifurcação da história que eu vou seguir. Nazareno, lendo aqui, ele, ele clicou em filmes de ação e filmes de terror. Se outra pessoa tivesse lendo, ela podia clicar em filmes de drama ou se outra pessoa tivesse lendo, ela podia não clicar em filme em gênero algum e simplesmente seguir lendo aqui, né, e indo para a próxima visualização, aqui tem novas bifurcações da história, onde né, eu posso ter acesso a certas visões dos dados, certos fatos, portanto, enquanto você não tem, essa é uma história que é interativa e que está nos dando algum controle sobre o que a gente vai ver, sobre a história que, de fato, vai ser contada para a gente, a história com qual a gente vai ter contato. né? Uma história que vai estar sendo contada pelos autores e autoras dessa visualização agora em conjunto com a gente que a gente está atuando, a gente tem agência também aqui ao interagir com essa história. Não é que, claro, que a gente acessa uma matéria de jornal a gente também decide ler ou não ler, você vai olhar a foto ou não vai, mas é um grau menor de participação do que nessas histórias que eu tô mostrando aqui. Nessa aqui eu tenho menos e aí quando eu vou para essa análise dos, das falas em Hollywood eu tenho bem mais é, história, eu tenho bem mais, bem mais controle tenho menos naquelas visualizações que vocês viram antes, e aqui eu cheguei num ponto em que eu tenho ainda mais controle. Olha só, agora eu posso filtrar nos anos 2010 os filmes de terror, Ah, um pouco, né? escolhi, escolhi não. os filmes de comédia, e aí eu posso examinar aqui os detalhes de diferentes filmes de comédia, aí eu estou, no fundo, mergulhando aqui em bifurcações, estou tendo mais controle para explorar e estou mergulhando mais é, em bifurcações da história ao ponto em que a gente pode ter muito controle da história sendo feito pelos autores, pelas pessoas que criaram a história, ou muito controle da história sendo criada pela, por quem está lendo a história. Esse é um exemplo de, de história também com bastante, que vai ter um papel prominente dos dados, vocês não se todo mundo conhece o Stories Behind the Line, já tem alguns anos aqui, mas cada linha dessa aqui é a trajetória que um imigrante fez de algum país do sul global para algum país da Europa. Essa aqui são as viagens deles. Então vou pegar aqui, por exemplo, a viagem dessa pessoa que saiu de La Benaguerra, La ben Guiné caminhou por um dia, viajou por um dia de carro até essa outra cidade aqui, Conakí. Depois foi para Bamako, três dias de carro, depois 12 dias de carro. E aí quando chegou aqui ele já tinha viajado é, para a HD de Nigéria, ele vai passar agora sete dias caminhando e pegando caronas para chegar em Algatul, e eu posso clicar aqui e ler mais, mais, sobre a, mais alguma informação sobre a viagem que essa pessoa fez. Então essa é uma narrativa né? também, uma, tem uma história sendo contada aqui muito claramente, em que eu estou decidindo o que, que eu vou dar importância a ela, como é que eu vou ler essa história, se eu vou ler... A, da chegada para o início do início para a chegada se eu vou saltando aqui é, que importância eu vou dar a cada uma dessas cidades você vê aqui em cima que tem, um, tem uns resumos também né, além do, do, do título aqui como um, um, um formato semelhante aquelas uh, matérias que a gente viu eu tenho aqui vendo que essa pessoa viajou quase 10 mil quilômetros para chegar de labé na Vercelli, na Itália né, e se instalar lá, a gente pode ver, ter outras visões dessa mesma história para complementar o que a gente estava vendo na visão geográfica, que é uma visão de quanto tempo a pessoa passou, quanto tempo a pessoa viajou na, em cada etapa dessa imigração. E aí, aqui, além de, posso chamar a atenção para vocês, né? além de a gente estar tá ganhando mais controle como leitor e leitora, aqui também a visualização está assumindo um papel menos acessório na história né, e mais de protagonista do que nas outras, nas outras, em algumas das outras histórias que a gente viu, a gente quase que ilustrava a história com a visualização, ela complementa o texto, e aqui o texto que complementa a visualização, que complementa os dados, os dados são protagonistas. Ainda tem essa, a, essa, essa ligação, essa junção, essa trama de textos e visualização, e podia ter áudio, podia ter fotos, né? Mas eu tô tendo mais e mais controle e mais e mais é, protagonismo da visualização. Aí, essas histórias servem, eu acho, principalmente, esses exemplos iniciais servem, principalmente para gente combinar o que, é que a gente quer dizer, o que eu acho que a gente quer dizer né? quando a gente fala de data storytelling, o que é a contação de histórias, né? Por, opa, por que a gente está falando de contação de histórias com dados? A minha visão é porque quando a gente traz dados para. Ah, o meio da conta. A gente pode ver a coisa, na verdade, tem dois, duas direções. Quando a gente pensa em como é que eu vou colocar dados, visualizações de dados, em histórias que estão sendo contadas, eu tenho que pensar o que é que funciona, o que é que não funciona, quais são as técnicas necessárias para integrar dados em outras mídias quando eu conto história. Por exemplo, na mídia da, do, do jornal impresso, por exemplo, na mídia de uma revista online, por exemplo, na mídia de uma instalação online e a gente pode né, extrapolar isso para outros uh, outras mídias, no vídeo, né? tem vídeos quando aparece um infográfico em cima do vídeo, uh, nos impressos, na roupa das pessoas, onde é que eu quero contar uma história, e eu penso em colocar dados, que técnicas e que potenciais a gente tem, né? que desafios, que potenciais e que técnicas a gente tem para fazer essa integração de dados com a história. Essa é uma direção. A outra direção que eu acho que eu tenho que pensar também é quando eu vou usar dados, eu vou criar uma visualização que conta uma parte de uma história, como é que eu posso trazer técnicas de narrativa para dentro da minha visualização? Como é que eu posso trazer técnicas que a gente usa em outros lugares para dentro da visualização para criar drama, suspense, diversão, plot twists, né, coisas que a gente ouve falar quando a gente fala de narrativa, que a gente possa colocar isso na visualização. A gente já sabe, por exemplo, que... Né, para contar uma piada, às vezes, se você né, deixar uma pausa no lugar certo, a piada fica mais engraçada. O que, é que eu posso aprender disso para pensar em visualização de dados? A gente já sabe que, se alguma hora você se, se é um apresentador, você ah, está fazendo uma palestra, você, sabe, você faz aquele silêncio, né, ou deixa um slide todo preto, você cria um suspense. O que, é que a gente pode aprender sobre isso para colocar dentro de visualização de dados? quando a gente está criando também comunicações com nossos dados. Então quando a gente vai falando de storytelling, né, de contação de histórias com dados, eu vou estar falando dessas duas coisas. Como é que eu coloco meus dados em outras histórias e como é que eu aprendo né, com técnicas de contação de histórias para falar de dados. E aí, né, pensando que o mídia, tanto a, o dado é uma mídia que vai entrar nos, nas histórias, quanto que a gente quer aprender com outras mídias para contar histórias com dados, é legal reconhecer que uma mesma história ela pode ser contada por várias mídias, né? E essas várias mídias, em várias mídias, desculpa, e essas várias mídias elas vão ter potenciais e desafios diferentes em cada uma uh, que vão mudar a história. Né? Se você já assistiu uma, uma série que adaptou um livro que você leu, você sabe que a experiência é muito diferente. Uma história de quadrinhos que adapta um romance, ela tem uma história, ela tem um, uh, um formato diferente, uma experiência diferente, uma ênfase diferente ela usa técnicas narrativas diferentes, dependendo da mídia. E aí, vamos, o que a gente quer fazer junto aqui é comentar algumas dessas técnicas, tá? Começando combinando algumas coisas. assim, O caminho mais normal da narrativa é que a gente pense que existe uma sequência de fatos que a gente vai apresentar em ordem. Mas isso é apenas uma das formas de fazer narrativa. Por exemplo, a fotografia jornalística, é, tem exemplos incríveis de narrativas que são contadas sem ordem, óbvia, nos fatos que estão aparecendo. Essa é uma imagem que ganhou o, o Press Photo de 2019, né, desse fotógrafo americano, e ela é uma imagem de uma criança que está chorando enquanto a mãe está sendo revistada por um policial de fronteira nos Estados Unidos. A mãe é uma imigrante mexicana, está entrando nos Estados Unidos e ela está sendo é, revistada aí. E aí, essa história está sendo toda contada nessa foto. Né? Você vê ali o, o S né? na lateral do carro, acho, o choro da criança. E não, tá, não é óbvio né? qual é a, a ordem que você deve ler essa, essa, essa história aqui. A história tem uma sequência de fatos, a, desculpa, tem um grupo de fatos, um conjunto de fatos, mas a ordem dos fatos não é óbvia. Também não é que você precisa pegar, não é que nós como leitores sempre somos é, pegos pela mão e vamos indo do fato A para o fato B, todos iguais, reconhece como, naquelas visualizações e algumas daquelas histórias que eu contei, a gente podia ver as coisas um pouco fora de ordem. A, a pintura faz isso há muito tempo. Tem outra cena, onde eu tenho uma sequência de, de fatos que pode ser acessados aqui em quase qualquer ordem. Tem uma pessoa que está tentando matar um tubarão, está tentando comer uma pessoa, está tentando ser salva pelas pessoas do barco, que estão tentando matar o tubarão. Que tá... Tem essa, esse loop criado aqui, que é um exemplo de contação de histórias também incrível, para a gente reconhecer que a história ela pode ter aquela ordem tradicional ou não. E assim existem diferentes maneiras de tirar proveito né, da apresentação simultânea de ah, de, de fatos, de, de observações, de visões, sejam dos dados, sejam qualquer, de um desenho. E, sempre dou um jeito de mostrar um exemplo de Calvin Aroudo, porque eu acho que Bill Watterson era um gênio nisso também, e rolar maneiras de contar uma história que, ao mesmo tempo, tem uma sequência e tem um todo. né? Você consegue olhar aqui esse pôster inteiro e entender o esquema dele, lê-lo em diferentes ordens, né? entender que algumas partes tem necessariamente ordem mais dura e ligada, outras tem ordem mais fluida, tem sobreposição. Tem muita coisa para a gente aprender de contação de histórias visual né? com mestres do quadrinho. Também, mas aqui reconhecendo essa ideia de que você você pode ter histórias no, no todo e histórias nas partes que se conectam, que formam um todo. Quando dá, eu mostro até mais mais de um exemplo de Calvin e para mostrar esse meio do caminho aí, né, e aí o começo e fim com destaques, as formas de justapor imagens para contar uma história, que são assim, técnicas que fazem sentido para histórias em geral e especificamente para visualização de dados. A outra coisa que eu acho que é legal de reconhecer em contação de história, que vai ser relevante para a visualização de dados, para histórias com dados, é essa do controle. né? Existem situações em que a gente conta uma história sem dar controle nenhum para o leitor, para a leitora, por exemplo, Assim que é uma história que é contada sobre os drones, os ataques de drone no Paquistão, feito pelos Estados Unidos. E aí, se você, você começa aqui com a introdução uma espécie de título aqui também, né, de livro, e agora a, os dados vão sendo apresentados aqui, eu não estou fazendo nada, tá? eu não estou escolhendo como coisas acontecem aqui, ela é uma animação que vai ter o ritmo dela e que eu não controlo, o controle está todo aqui na, nas mãos de quem está contando a história, né? um pouco como quando você está assistindo um filme e o você tem muito pouco controle, além de pular uma cena, né? essa história vai sendo desenrolada como foi projetada pela pela pessoa que concebeu a história. É, esse é um extremo da coisa. A gente pode ter meios no caminho. No Stories Behind the Line que eu mostrei para vocês, eu estava, às vezes, explorando a história, às vezes, ela tem alguma sequência também. E em algumas situações, é, desculpa, e, então, em algumas situações, o controle da história pode estar todo com a gente também. Ainda nesse meio do caminho, não sei se todo mundo já viu essa visualização no é feita pela Lupa e pelo Google News Initiative, ela é uma visualização que também tem um misto de controle do contador da história conosco, porque o contador da história perguntando onde é que a gente está, e a partir da nossa localização ele usa isso para desenrolar a história, uma história que vai ser personalizada para a gente. No outro extremo, eu comecei na, no extremo onde o controle está todo, e quem está contando a história, no outro extremo a gente tem visualizações como essa aqui, cada círculo desses aqui é uma cidade, é uma cidade, tá? é, opa, é uma cidade do, do mundo, e esse círculo ele explica o, o clima e tempo nessa cidade em um ano, tá? ele começa em janeiro ali em zero hora e vai rodando até dezembro, mostrando a temperatura, fica ficando mais vermelho, mais azul, mais quente, mais fria, e as chuvas que são esses círculos aí. E aqui esse é um painel grande, né? E cada pessoa que for ler esse painel vai ter uma experiência diferente. Vai ter mais controle, as pessoas estão lendo, têm muito mais controle do que quem está contando a história. Porque eu posso não me interessar por Paris e Roma, e só olhar aqui Istambul, Seul e Tóquio, enquanto vai ter outra pessoa que vai ler Londres, Mumbai e Roma. Então a gente está tendo mais controle, a gente, a gente tem um mundo a ser explorado aqui, mais do que uma história linear a ser seguida, né? Tem uma outra fonte de muito aprendizado para perceber essa coisa de controle, como histórias podem ser contadas de várias maneiras, que é o videogame. Né? Você tem jogos como com, com, ah, jogos de plataforma, como o Mario, o um antigo, que você vai andando, você pode andar da esquerda para a direita, às vezes a tela até te empurra para te dizer na velocidade que você tem que andar. E você tem Zelda, você tem jogos onde existe um mundo para você se perder, explorar e contar a história a você mesmo, né? como, como leitor. Isso, é, isso não é coisa nova, tá? estou mostrando muitos exemplos novos, mas essa visualização clássica de, de, da marcha de Napoleão até a Rússia, e a derrota e a volta dele é um exemplo também de contação de história, de visualização com contação de história que depende, depende do leitor também para ser contado. E um terceiro ponto que eu queria é, comentar sobre histórias, que eu acho que é relevante para contação de histórias com, com dados, é também que a gente está muito acostumado a falar de histórias muito objetivas, mas as histórias elas não precisam ser é, muito objetivas. Esse aqui é um exemplo incrível do, do XKCD, também, se você não conhece essa, essa tirinha aqui, ela é muito legal, ela tá, ele está falando aqui de que, ele né, tinha ouvido falar de que, o, de que o mundo era grande, e esperava que o mundo fosse, fosse, fosse maravilhoso, mas que ele não esperava que o mundo fosse tão grande. E aí eu estou aqui na, em uma tirinha, né? Vou subir aqui para a esquerda. São, são, isso é quadrinhos, né? Mas quadrinhos contados de uma maneira subjetiva, nova. Você pode ir descobrindo aqui as coisas que ele foi, os homenzinhos aqui, as histórias que ele vai descobrir vai colocando aqui. Se você tivesse arrastado para a direita, você teria uma experiência diferente da que eu estou tendo aqui. Aqui. Né? Enquanto quanto você parar em um lugar e examinar o que está acontecendo também vai te dar uma história diferente alguém caindo aqui no precipício alguém sem sinal de celular aqui porque está muito longe de tudo e aí dá para passar muito tempo fazendo isso aqui gente tem pessoas, tem fóruns na internet debatendo o que acontece se você ficou subindo para o céu por muito tempo se você for descendo aqui até o infinito e assim por diante Tá. Aí, aqui, além de ter o controle na mão de quem está lendo a história, tem uma outra coisa, acho que é importante reconhecer, que está acontecendo ali, que é também a decisão de que história, se a história ela é uma história objetiva, tem uma história que, o, que o, o, o autor espera que a gente encontre nos dados, uma história só, uma um, um espinha dorsal, ou se a história está mais dentro da gente, que a gente vai ter uma experiência, ao navegar ali, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai refletir, né? se assim é uma história mais subjetiva. E tem vários exemplos disso também, no trabalho de Giorgia Lupe, é, vou acelerar aqui um pouco, esse aqui é uma história sobre ah, uma doença ah, de, crônica autoimune que o filho de uma amiga dela teve, e aí cada cada pétala dessas aqui, cada pétala dessa aqui significa um dia, Cada mancha dessas aqui significa uma quantidade de, acho que, globos vermelhos no sangue dele, quando foi feito o um exame. Né? Tem as visitas ao médico aqui, tem quantos sintomas que, as pessoas, que a pessoa está seguindo. E, no fundo, assim, não tem como você, você não está lendo isso aqui para chegar a uma conclusão sobre se a, se a criança melhorou ou piorou. Você não está lendo isso aqui para chegar a uma conclusão se essa doença é grave ou não. Você está lendo isso aqui para se sensibilizar, para ter uma experiência né, mais subjetiva sua com os dados. Então, contando essa juntando essas coisas aqui, o né, que, que a gente pode ver como sendo oportunidades ou características particulares de narração, né, narrativas com dados? A gente tem alguma história, uma sequência de fatos mais ou menos subjetiva, mais ou menos né, claros. A gente tem um meio de guiar mais ou menos uma pessoa por entre esses fatos, essas observações, essas visões para transmitir uma mensagem ou dar caminhos que essa pessoa pode seguir no acesso aos dados e a gente tem formas de ordenar, de ligar esses fatos juntos. Como é que a gente normalmente faz isso quando fala em dados? Tá? Tem a comunidade de visualização de dados, até agora mais ou menos ela sete formas comuns que a gente usa para ligar dados, vou passar bem rápido por elas aqui. É... O jeito mais comum, certamente, é como se fosse uma revista, contar uma história como se conta em uma revista, uma revista normalmente é um revista digital. Texto, eu vou, vou, vou intercalando texto e visualizações, texto e dados, para que essas coisas se complementem, né? a pessoa tenha acesso a contexto e a informação baseada em dados em diferentes uh, momentos de uma rolagem ou de uma passagem de página uma outra forma como a gente faz isso, a gente justapõe um monte de visualizações, ou várias, ou um monte de visualizações, e anota essas visualizações. A gente usa anotações na visualização para adicionar drama nela, para guiar a pessoa, para mostrar qual a história que está sendo contada. Desculpa, ali tem mais a ver com as anotações. A outra coisa que às vezes a gente faz, a gente, que é recorrente, né, que designers fazem, é justapor visualizações para que elas juntas contem, né, uma história a partir da que você pode ler, uh, vendo ao mesmo tempo diferentes partes da história um pouco como um, um pôster faz, a linguagem dos pôsteres faz, um pôster tem geralmente várias histórias justapostas tem alguns exemplos de visualização que caem também na, na ideia de fluxograma o fluxograma é um pôster particular onde nós somos guiados por setas pelos caminhos possíveis para se seguir, por exemplo, uma árvore genealógica é uma espécie, que começa frase era uma árvore genealógica dos filósofos é uma forma de que a gente para entender uma, crono... uma árvore né, de... de ascendências. À direita tem uma visualização da, da história de Pulp Fiction em ordem cronológica. Né, o que, é que acontece, quem são os personagens que estão em cada parte de Pulp Fiction. Né, em Tarantino. Tem outra coisa que acontece, que tem sido bastante pesquisada no mundo de visualização, que é o uso da linguagem dos quadrinhos também, para contar histórias. quadrinhos tem aí, não sei, 100 anos de histórias sendo contadas com essa percepção de como é que você monta histórias que são um parque todo, e tem quadrinhos que se ligam, mudanças de freio, tem uma série de linguagens, personagens se intercalando com mensagem, né? tem uma série de coisas que podem ser criadas, por exemplo, para deixar mais concreto aqui para vocês, esses são dois exemplos, usando quadrinhos e dados, aqui na direita tem um exemplo muito legal, é os próprios quadrinhos, eles são um gráfico de barras empilhado que vai mudando ao longo do dia, ilustrando quais são as ações que um americano típico faz em diferentes momentos do dia e é, mostrando também os dados sobre isso com o mesmo personagem. Isso tem uma outra potência narrativa comparada com um gráfico de barras empilhado tradicional, né? É, tem um outro gênero que é a sequência de slides, bem assim como vocês estão vendo eu fazer agora. Eu estou contando uma história para vocês, uma narrativa sobre Narrativas, uma, uma meta-narrativa baseada em slides que vão se alternando, e tem animações como aquela que eu mostrei para vocês do, da, dos bombardeios de drone. Para quem está com, a, com a, a, os slides aí, ou, ou depois, se você ficar com dúvida em algum das, desses, desses gêneros, quiser mais exemplos, tem exemplos no título do slide, e às vezes na imagem também são links. Tá? Então, esses são jeitos que a gente conta de que a gente organiza, né, de formato mesmo, da história. E a estrutura narrativa, né, como é que a gente estrutura essa narrativa, eu acho que tem três pontos de referência que a gente pode usar também como para pensar histórias, o tempo todo, para reconhecer as histórias das pessoas contam e pensar nossas histórias. Num extremo onde a gente controla o que está acontecendo com o leitor ou a leitora, é comum que a gente se aproxime de uma narrativa que tem uma estrutura linear, e amarrada, né? você só pode ir do ponto A para o ponto B, do B para C, você pode até voltar, mas você não pode pular de A para D, de A para o final da narrativa, isso parece com uma sequência de slides, é uma estrutura de slides, tá? não é que vai ser formado como slides. Ah, pega aquela, aquela história que eu mostrei para vocês, dos super-heróis, eu vou de baixo para cima ali, e eu não tenho muitas alternativas, muitas bifurcações na história, essa é uma história que tem uma sequência muito controlada pelo autor, que se aproxima de uma apresentação de slides escrita. O copo de Martini é um meio termo entre isso e o controle do leitor. No copo de Martini, parece mais com aquela narrativa que eu mostrei para vocês dos filmes da Disney, em que eu primeiro conto uma sequência de fatos no leitor e depois eu jogo o leitor em uma visualização maior, em um momento maior, onde ele pode explorar à vontade. Então a história, ela vem é um funil ao contrário, né? A história ela começa fina, assim, guiada, e depois ela se amplia em possibilidades. No outro extremo, a gente tem uma história, pode ser contada em drill down, uma história que começa a história tá toda na tela, e o leitor, a leitora, vai escolher como isso vai ser contado, onde é que ele vai mergulhar, em que pontos ele vai entrar da narrativa. Tá? Então, essas são é um, três referências para a gente pensar. Como é a história que eu quero contar? uma história parecida com um jornal impresso, onde eu vou dizer, olha, é fato, a, fato 1, fato 2, fato 3, fato 4, é uma história onde eu conto fato um fato 2, fato 3, e depois digo, e agora explora... Agora procura, encontra o que você quiser, ver é tá, como é que está testado, como é que estão pessoas parecidas com você. Eu passo o controle no final para quem está lendo, ou é uma história onde o controle está o tempo todo com quem está lendo e vai determinar que isso acontece. Em qualquer uma dessas estruturas, a gente usa, a gente tá, quando a gente está contando histórias com dados, a gente usa texto, ou áudio, ou desenho, ou imagens, para complementar o dado para tá? É muito difícil contar uma história apenas com a visualização de dados, sem texto que se alterne, sem texto na visualização, que é o que a gente chama de anotações, sem texto que seja provocado pelo leitor ou pela leitora, que é o que a gente chama de tooltips, e sem guiar o leitor ou leitora para olhar para certos pontos dos dados em certos momentos. Né? Começar, por exemplo, contando a história do problema na, no grau de alfabetização, na avaliação da alfabetização que o INEP fez nos estados do Brasil. Eu posso começar contando a história da Paraíba, que é um, Ceará, que é um estado que tem um destaque, para depois contar a história, não sei, do Amapá, que é um estado que tem uma outra realidade, depois vou contar a história da Bahia, e depois eu digo agora, vai lá e olha o estado que você quiser. Então, pode ser uma, uma forma de contar uma história, que tem que ter destaques, né, e depois tem que ter é, um controle passado para o usuário entre visualizações e entre visualização e texto eu preciso ligar os elementos quanto mais as coisas as ligações ficarem claras né mais claro ficará a história por exemplo se eu mostro duas visualizações de dados ou três e eu uso as, o mesmo esquema de cores para a mesma categoria nas mesmas nas diferentes visualizações de dados eu estou ligando os elementos da minha história de uma forma mais coesa se a ir de uma visualização para outra eu animo a visualização né e eu faço voar uma barra que vai parar lá no estado, mostrando a contagem dos votos nos Estados Unidos, que eu estou também ligando os elementos da minha visualização e mantendo, fazendo com que ela fique mais coesa. E a outra tática que a gente faz sempre também é permitir exploração. Né? Então, se algum momento eu vou parar e dizer agora, olha né, como é que é está é é a alfabetização no seu estado. Eu preciso dar ao usuário ou à usuária a forma de escolher, né, de selecionar dinamicamente que partes da visualização ele ou ela quer ver e potencialmente de criar outras visualizações a partir disso, né? clicar num estado e ver um gráfico de barras, clicar num estado e ver um gráfico de links. Bom, eu acho que eu fiz uma introdução para mostrar o panorama para vocês. A gente vai mudar agora, fazer o flip para colocar a mão na massa. Isso. Então a ideia agora é fazer algumas histórias, né, com alguns desses formatos que a gente falou, com flores com vocês. O objetivo da gente não é criar visualizações, tá? é contar histórias com visualizações e usando o flourish dentro da, da estrutura que o Flourish é, melhor nos apoia para fazer isso. Nem tudo ali vai dar para fazer com o Flourish, tá fazer muita coisa, mas nem tudo vai dar para fazer. Se você não logou ainda lá no Flourish, faz isso agora, vai lá em flourish.studio. É, e vamos mexer nisso juntos. Vou passar a bola para a Dandara, que vai mostrar para vocês como. Olá, gente. Tudo bom? Bom dia. Então, como o Nasa estava falando, é, agora vai um pouquinho mão na massa. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Se vocês já fizeram login no Flourish, provavelmente vocês vão ter uma tela meio parecida com essa daqui. Que, é, que vai ter os projetos, que vão ter algumas visualizações. Nos slides, lá no final, na, depois de Mão na Massa, a gente, tem, a gente tem alguns links onde vocês podem clicar. Um desses links tem uma, um tutorialzinho de personalizar visualizações de dados. Fazerino disse, não é o principal da gente que não é fazer visualizações de dados. Mas para dar um suporte ao que vocês estão fazendo, Caso vocês queiram trabalhar, por exemplo, com cores, já que as cores, elas é, promovem essa ligação entre as visualizações na contação de histórias, no storytelling, então dá para fazer isso tudo com o Flourish. É, então, eu coloquei, eu fiz um material, né? a gente fez um materialzinho explicando como é que funciona a parte de personalização das visualizações no Flourish. Então, vocês podem controlar como, a, como as as informações aparecem, as cores que elas aparecem, é, fazer uma paleta de cores específica, caso isso seja de interesse de vocês, é, tamanho de barras, tamanho dos pontos, o que fica escrito no eixo X, o que fica escrito no eixo Y, é, se vocês querem colocar alguma imagem de plano de fundo, se não quer. Então, isso tudo também tem que casar muito com a proposta de vocês, para que não fique muito poluído também, no final das contas. Então... Pensa, é, eu vi um dos comentários que estava passando aqui, eram um dos comentários sobre é, a partir do pensar antes de fazer mesmo a história. Então, é bom, pensem no que vocês querem fazer. Nós colocamos dados aqui sobre candidaturas por gênero e por raça, da candidatura a prefeitos. É, tem um do o gráfico que está no tutorial, é esse aqui, o candidatura por gênero nas capitais. Então, o tipo dele é um você consegue, que é um gráfico de barra, você consegue aqui no Flourish mudar ele de acordo com o que, que é possível, aqui tem de coluna, de barra, de, de pizza ou donut, é, mudar o controle, enfim, essa parte toda também a gente já tem no tutorial. Então, algumas coisas que eu gostaria de passar, assim, passar assim é explicar que dá para colocar os pop-ups. Então, a gente tem um pop-up aqui que mostra o gênero e a cidade, a capital no caso. Dá para você mudar a fonte, arrumar o alinhamento, texto, a cor do texto, é, o que, é que você quer colocar como informação. Então, aqui dá para mudar a informação, é, mudar o tipo de valor que ele vai passar. E aqui você pode escrever de acordo com qual é a coluna. Então, também dá para dar uma olhadinha nos dados. Então, por exemplo, nesse, nesse caso a gente tem como dado código do IBGE, candidatura no município, se é uma capital ou não. É, no caso aqui todas são capitais então todas são um a sigla qual, quantas mulheres são candidatas quantos homens são candidatos a proporção é, mas enfim esses aqui não é o, o mais que a gente tá querendo se apegar a gente quer se apegar e fazer uma história é, to, os links dessas visualizações estão nos slides para fazer uma história você vai clicar em new story ele vai abrir e você pode simplesmente escolher uma história, uma, uma visualização, um slide. Se eu for escolher um slide, ele me mostra um, um, um formato já default, sempre muito prático, e que você pode colocar algum título muito legal que referencia sim, a sua proposta de, de história, a sua contação de história. você quer contar sobre como são as mulheres, candidatas, onde estão as mulheres candidatas, se você quer contar é, como raça é uma coisa que, apesar da, exemplo, apesar da população brasileira, você, tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pardas, mas a maioria dos candidatos são brancos, será que são? Então dá para fazer isso. Falar com um título muito legal, falar com um subtítulo que faz, faz sentido, se você, se você acha que precisa colocar um texto, colocar. Aqui dá para escolher uma imagem para colocar também. E no, no Flourish, para colocar uma visualização de dados, é super simples. Você clica aqui e escolhe uma visualização. Por exemplo, se eu colocar aquela visualização de candidaturas por gênero nas capitais, vai ficar assim. Eu posso colocar um, um, um, né adicionar um, algum comentário sobre isso, e aí entra a parte do guiar. Se você quer que o seu que o seu leitor, né que a pessoa que está vendo ela, de certa forma, explora o que está aqui, é a, nesse, nesse espaço que você vai dizer, que é possível explorar o que não é possível explorar. Se você quer explicar alguma coisa muito mais guiada, né, escreva aqui também. É, você pode colocar uma anotação, como, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que é, no, em Porto Velho, é, apesar de ter muitos... Apesar de ter muitos Muitos homens, é, apesar de ter muitos candidatos, é a capital com mais candidatos, tem 16 candidatos, apenas uma pessoa candidata é mulher. Então eu posso falar sobre a discrepância de gênero aqui. Então eu posso colocar um, um, aqui, apesar de termos 16 candidatos, apenas uma candidato mulher. E aqui são candidatas a prefeitos, né? São os candidatos a prefeitos, não inclui os candidatos a vice também. E aqui você pode mudar, você pode mudar a marca, né? A marca ela pode ser nenhuma, então fica só um pontilhado, pode ser um círculo, se você quiser mostrar uma, algo muito mais uma região quadrada também. O ponto é o clássico, né? É, como é que é o conector? Pode ter nenhum, então você só coloca o ponto e explica. Pode ser diferente, então, essa é uma parte bem de exploração. Você pode deixar até como só um comentário, que aí parece que é algo muito mais... Opa, expliquei isso aqui a você só, só para você dar uma olhadinha. Então, dá para mudar aqui também como é a legenda, né, o label e o tamanho da, do ponto. Então, aqui, por exemplo, se eu estou com esse ponto, isso aqui é o meu primeiro ponto, eu vou colocar vários. Então, aqui já tem um. Se eu for colocar mais um, se eu adicionar mais uma aqui, por exemplo, falando de BH, posso dizer que aqui é a minha segunda anotação. E isso aqui vai criar para o leitor, ele vai dar uma noção de por onde ele tem que ir. E aí, separei aqui um pouquinho já. Como é que eu, como é que eu comecei aqui, mas isso aqui é só uma ideia, vocês não precisam nem, vocês não precisam ficar presos a isso, né? Mais para frente a gente vai deixar vocês guiarem um pouquinho, fazerem as suas próprias as suas próprias histórias. Então eu decidi, ah, vou colocar aqui o um título, as minorias nas eleições das capitais, onde estão as mulheres, as mulheres e pessoas negras candidatas à prefeitura no Brasil. Então, coloquei um título e deixei uma pergunta para que a pessoa vá pensando. Coloquei a imagem de uma urna, né, já que a gente está falando de eleições, então a imagem aqui que se conecta. Poderia ter mudado aqui o layout, para ser um layout, aquele tradicional que eu mostrei antes. Algo lateral, que foi o que eu fiz agora, ou poderia botar do outro lado. Então, isso tudo, Flourish, já deixa muito para você. É, e aqui tem uma visualização. Talvez ela demore um pouquinho para carregar, porque elas são de todos os candidatos à prefeitura. E. Só. É, se demorar mais um pouquinho, eu vou... ah, agora foi. Então, e aqui tem uma visualização que mostrei, que aqui está. As cores estão pelo gênero, né, pelo sexo. Então dá para ver que o azulzinho são as são as mulheres, são os gêneros, o gênero feminino. Então são é bem pouco. Mas essa visualização é uma forma. Você pode ver ela, por exemplo, em barras também. E aqui é onde você vai guiar a pessoa que está olhando, né, o, ao leitor. Então ele está. Você pode agrupar, por exemplo, por estado. Então como é que isso fica por estado? Ele vai fazer ele vai fazer as barras de acordo com o estado e separar a cor pelo gênero, pelo sexo. Ele também pode ser no de pontos, enfim. Aqui você pode é, fazer como você quiser também. Deixa eu só voltar aqui. No de pontos. Também dá para fazer para raça, né? Tem aqui descrição com raça. E... Se você precisa... Ah, esse aqui é um gráfico, mas eu quero mostrar um pouco mais dele. Então, você faz só a cópia dele aqui e mostra outra forma de ver o dado. E aí você explica que são é outra forma e tudo mais. É, aqui eu coloque, aqui eu fui seguindo, né? Já que isso estava tudo falando sobre o, o gráfico. Então, reduzi um pouquinho, né? Fiz o, a funilei funilei e passei para as para o gênero nas capitais. Então, eu coloquei um texto, apesar das mulheres serem mais da metade da população brasileira, e que eu poderia dizer a, de onde foi a fonte, né? a proporção não se mantém nas candidaturas à, prefeita, à prefeitura nas capitais. Então, é, e tem uma fonte, como é que os dados são coletados, a é, anotação, aparece uma anotação. Então, aqui eu poderia colocar mais um texto falando sobre isso também. E... Aqui eu posso também fazer um, um grande questão e passar para a próxima visualização. Ou eu posso continuar explorando essa visualização. Tem várias visualizações que a gente deixou para vocês. E aí vocês podem ir nisso, né? Vocês vão entender como é que funciona. Para mudar uma visualização, para você é, clicar nessa visualização, você pode clicar na visualização aqui. ela ir, ela Flirt já abre a visualização específica, você pode editá-la já, então você não precisa ficar saindo de uma aba para a outra. Você pode escolher as cores, escolher como é que os dados vão ficar também, fazer essa exploração. Então tudo isso vai muito de acordo com qual é a proposta que vocês vão querer fazer. Tudo bem? Ah, e aqui, deixa eu só voltar aqui para mim. É... E aí, acho que a partir daqui, se Nazarene também tiver aí mais alguma coisa a falar, vou colocar, os links para vocês estão todos nos slides. A gente vai passar um tempinho com vocês, vão colocar de verdade a mão na massa. Ah, uma parte importante que eu esqueci, agora eu tenho que fazer o share screen novamente. É que nessas stories, vocês podem, vocês, podem, vocês vão fazer isso, caso vocês já se sintam confortáveis mandar para gente também. E, idealmente a gente faria aqui com um dividindo sala e todo mundo conversando, mas vamos fazer nesse modo aqui. Então vocês clicam em exportar e aí ele vai aparecer que não está publicado ainda. Coloca para publicar o, o, publish, o Flourish versão free. Você tem, você publica e você não coloca senha mais, já que já temos uma chance de colocar também o premium. Vocês podem pegar isso. Mas nesse caso a gente vai fazer do mais tranquilo possível. Então aqui ele vai te gerar um link, com esse link qualquer pessoa pode entrar e abrir. Se você fizer alguma mudança, então se eu escrever algo aqui, ele vai deixar aqui amarelinho. Por quê? Porque o link ele ainda está direcionado ao modo antigo e aqui você vai só republicar. E o link ele vai continuar o mesmo, vai ficar de uma forma atualizada e é isto. Primeiro, eu, quero, eu acho que todos vocês já devem ter feito o login. Obrigada, Marília, por colocar os links todos. E se Nazarene tiver mais alguma coisa a acrescentar. senão a gente já pode começar. Acho que todo mundo pode começar a, a colocando a mão na massa, pessoal. Não sei se ficou sempre, 100%, para ter certeza de sempre sendo claro, a ideia é que vocês criem, criem histórias a partir dessas visualizações que a Danara colocou, né? Você tem que criar uma história, explore junto aqui e, de repente, não sei, daqui a 15 minutos, compartilhe com a gente o seu resultado parcial. Eu queria mostrar só rapidinho, Dandara, um, um outro exemplo de uma história já criada, que eu fiz aqui, para mostrar como algumas dessas coisas que você explorou podem, por exemplo, ficar juntas e, e contar uma história juntas. Tá? É, a, tem uma, a gente tem uma publicação recente, cujo esse órgão aqui, o CGE, fez um levantamento de quem são as pessoas que terminaram mestrados e doutorado no Brasil em 2019, e na verdade tem um histórico também publicado aqui. E aí eu estava, bom, eu sou professor universitário, estou interessado nisso, e eu baixei os dados para ver o que está acontecendo e comecei a explorar. Aí eu, uma das coisas que eu estava explorando, na, na linha que o André colocou, era quais são as áreas onde mais gente, onde a maior parte das pessoas que se formam são homens ou mulheres, na pós-graduação aqui, né? E aí eu criei... um conjunto de visualizações e uma liga entre elas para explorar como é que isso funcionaria aqui no Flores, por exemplo. Aí, né, o que que a gente faz? Por exemplo, tradicionalmente você pode, uma das primeiras coisas que você vai fazer é ver quantos por cento das pessoas que se formaram, no total, eh, são, total, não, no total, isso, nos últimos 20 anos, eh, são homens ou mulheres em cada área do conhecimento lá, segundo a CAPES. Aí, essa aqui é a minha visão disso. Além da visão... Eu achei que era importante ter uma linha de referência, que é uma anotação. Qual é, o que é que era esperado? Bom, o esperado normalmente é que 50% das pessoas que se formam em qualquer área sejam homens e mulheres, porque essa é mais ou menos a divisão de pessoas que nós temos na sociedade. Qualquer coisa além disso não é, é social e não biológica, né? não tem nenhuma parte do nosso corpo que faz a gente mais apropriado para ser na é nossa genética mas a gente ser mais apropriado para ciências agrárias do que para sociais aplicadas isso não existe isso é socialmente construído então eu coloquei essa linha de referência aqui com a anotação que a Dondara falou lá explicando a paridade né mostrando quais são as áreas que no geral tem mais formando homens ou mulheres e aí depois explorando isso eu resolvi ver ao longo do tempo mas ao longo do tempo se a gente for ver a a gente tem aqui quantas, umas 10 áreas, seriam 10 séries temporais, eu achei que ficava muito confuso, então eu resolvi transformar a história contando, contando ela por partes. É assim que a gente faz, quando a gente conta histórias, histórias também, a gente conta as coisas às vezes por partes, foca num personagem, depois em outro personagem, depois conta a história deles juntos, quando eles se encontram no final do filme. Então eu peguei aqui quais são as áreas onde a participação das mulheres tem aumentado, eu selecionei essas áreas... Tá? e eu criei essa visualização com esse filtro aqui, tá? que mostra elas aumentando, mantive a anotação da paridade, então tem elementos da minha narrativa que vão se repetindo em diferentes cenas, se você pensar isso aqui como um filme, né ou como um teatro ou como ah, um quadrinho, tem um elemento, um personagem que vai se repetindo e outros vão entrando e saindo, para a gente entender o que está acontecendo. Mudando, né? ficou claro aqui que eu mudei para outras áreas, aqui onde as a participação das mulheres diminuiu ao longo aí, de 96 para cá, ao longo dos 20 anos. Não tem nenhuma diminuição tão drástica, mas tem algumas diminuições. E aí, depois eu depois que a pessoa está acostumada com essa visualização, com essa forma de funcionar, eu criei essa, essa visualização aqui que tem todas as séries temporais e que permite que a pessoa escolha alguma aqui para destacar, para examinar em mais detalhe, tá? essa é uma das formas de filtro, mas esse é um filtro dinâmico, lá como eu falei, você pode escolher uma área aqui e focar nela, examinar, tem o tooltip também para ver o que está acontecendo ao longo do tempo. Então esse é um jeito de contar a narrativa, eu só usei praticamente visualizações e pouco texto e algumas anotações, o Dandara mostrou como se pode fazer com mais recursos, com mais coisas, a sugestão da gente então é que a gente agora faça isso por 15 minutos, é, e às 10h20 a gente, a gente troca um pouco de ideias sobre o que, que vocês acharam, que dificuldades vocês tiveram, que potenciais vocês viram ao fazer isso no flores e com o que a gente falou. Nesse meio tempo, somos todos olhos e ouvidos aqui no chat também. Já tem um pessoal aqui dizendo que é seu fã, Danara. Ah, meu Deus. <risos> Obrigada, Marcela. Uh, bom, pessoal, só para a gente amarrar um pouquinho o que está acontecendo aqui, vamos retomar. Então, a gente enviou os links ali pelo chat, né? A gente mandou os links uh, das visualizações que foram colocadas aqui e as pessoas podem, então, deixa eu ver, eu abrir aqui também, elas podem duplicar e editar essas visualizações que vocês criaram, né? Que vocês estabeleceram ali e as pessoas podem ir trabalhando em cima disso, é isso? Editar e duplicar, né? Duplicar e editar. Isso. Quando vocês clicarem no link, se vocês quiserem editar qualquer coisa, o Flourish vai indicar que você duplique. E aí vocês podem duplicar e, por exemplo, se vocês quiserem mudar o estilo de uma visualização, vocês podem duplicar um ou mais vezes e mostrar essa visualização em barra, essa visualização em pontos. É, o Flourish deixa isso. E vocês podem fazer também personalizar de todas as formas, de acordo até com o tutorial que eu deixei com o link aí, no bit.ly barra personalizando, -vis flourish. Uhum. Beleza. Pessoal, a gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui. E como é que vocês querem que eu faça? A gente pode fazer agora? Ou vocês querem que a gente dê um tempinho para o pessoal e a gente faz as perguntas depois? eu já posso fazendo, vocês vão respondendo enquanto o pessoal está tá fazendo? É, Marília, acho talvez pelo, pelo interesse do tempo a gente podia ir comentando algumas... É, algumas porque 10h30 é ao final, né? Então isso. tá, então vamos começar aqui com algumas perguntas, e pessoal que tiver a vontade e a fim de explorar as visualizações, por favor, sinta-se à vontade para fazer isso e para compartilhar com a gente depois. Tá, tem uma pergunta aqui uh, do Marcelo, que ele diz assim, que ele é um entusiasta do Data Storytelling, mas que uma crítica comum que se ouve né, nas empresas em geral é a questão do tempo, né, o fator tempo. E aí ele diz que falta tempo para pensar a história e construir a narrativa. Considerando então que a gente tem um trabalho, né, tem um investimento de tempo para extrair, transformar dados, fazer gráficos, testes estatísticos e tantas outras coisas. E aí uh, essa ideia de narrativa acaba ficando em segundo plano. Imagino que que, que seja aquilo, né, ah, como é que a gente vai resolver isso mais facilmente, uma visualização simples e não se fala mais nisso, né. E aí ele pergunta, então, como vocês veem essa crítica e como lidar com esse desafio. Posso começar, Dandara? E eu, eu, pessoal, eu acho que esse é um argumento semelhante ao da a não dá tempo de melhorar a interface do sistema, não dá tempo de é, fazer a análise do jeito que a gente queria, é sempre um, um, é, uma escolha de largura, de amplitude, de quantidade de trabalho versus de profundidade, né? as suas horas vão ser em aumentar a sua análise ou em aprofundar a sua análise, a narrativa no fundo é isso, é o aprofundamento da, a, da forma de ver os dados, da forma de, de comunicar os dados, eu acho que há mais valor em aprofundar do que em aumentar. Acho que existe comumente uma impressão de que é o contrário, de que a gente quer ter mais dados, mais variáveis, mais tabelas, mas que, na verdade, um melhor uso e um uso mais profundo disso adiciona muito mais valor ao que a organização faz. Como convencer né, os tomadores de decisão? Bom, bem-vindo ao barco, amigo, amiga, estamos juntos nessa, estamos tentando. Eu posso até complementar um pouco sobre, falando até, que é o processo de conhecimento dos dados. Então, quando a gente está falando sobre tomada de decisão, do data storytelling e tudo mais, quando é mais um ambiente muito empresa empresa, é, vai muito sobre o conhecimento do dado, e aí vem o que Nazareno falou. As pessoas querem muito aumentar o volume de dados, ou várias e várias várias colunas, mas aí você perde qual é a coluna que, né, entre aspas, ou a coluna do CSV ali, que é de real interesse, que seria realmente importante fazer uma análise, às vezes não quer dizer sobre o número, sobre o horizontal, mas também muito mais sobre a profundidade, é, é um problema sempre, você quer explicar que existe, que, que o tempo de entender sobre o dado, o tempo de explorar o dado antes de falar, antes de falar, fazer alguma tomada de decisão é importante, isso aí também vem sobre, por exemplo, entender uma problemática antes de fazer um software, é muito similar. Beleza. Tem uma pergunta interessante aqui da Patrícia, que ela diz assim, minha dúvida é como lidar com data storytelling no ambiente corporativo. Normalmente vejo cases de dados pontuais, no entanto busco referências para dados que rotineiramente são mostrados em empresas, como prestações de contas, né? mas quebrando a barreira da rotina. Para muitos, os dados viraram paisagem. É o que ela disse, se vocês puderem comentar, bem interessante. Tá bom. É. Eu acho assim, Patrícia, o... Nós também tivemos um. Nós, né, pessoas que produzem trabalho comum a com dados, a gente, teve, a gente tem um papel nisso também. né? Isso tudo que a gente está mostrando aqui de como pensar a contação de histórias, como pensar narrativas, eu acho que é uma coisa muito recente. O, a visualização de dados, a análise de dados, ela surgiu muito mais no ambiente da estatística, do Excel, do que no ambiente da redação e do, do, né, da apresentação, do, do, né, de contação de histórias e aí eu acho que assim historicamente nós produzimos dados que parecem com paisagens infelizmente aqueles gráficos já que você clique view quem já viu um painel clique view aquilo é paisagem de gosto duvidoso assim não, não tem como a gente, a gente construiu essa essa cultura de que dashboards né são a solução para as empresas ela, a verdade é que não são a, a gente tem que lidar agora com isso eu acho que eu desconstruir isso para construir situações onde mergulhar em um conjunto de dados menores, entender esse conjunto, ter formas de explorar, tem mais valor. Eu te falo que, assim, é, eu tenho experiências muito positivas, por exemplo, com colaborações com o Ministério Público da Paraíba, que lida com dados como esse, assim, de processo, de é, empresas, licitações, mas que tem percebido muito valor em visões mais... Uh, que, que tem, contém mais narrativa e mais, mais facilidade de aprofundar nos dados do que naquela amplitude e visão paisagem dos dados. De novo, tem uma questão de cultura. Dandara, quer acrescentar alguma, alguma coisa a essa, a essa pergunta? Uh, não, não, eu acho que até realmente só complementando o que Nazarene falou. É, do sentido do público, vocês vão acho que tem um alguns gestores, eles estão começando a se interessar muito mais em como mostrar os dados que a gente tem, está cada vez mais forte a cultura dos dados abertos no Brasil, isso é uma coisa muito é, muito característica do Brasil, e muitos gestores estão interessados em saber como mostrar isso para a população, porque mostrar como gráficos de pizza e só o básico, assim não dá o um, um contexto do que aquele dado significa, então, a gente vai para um pouco da contação de histórias e tanto que é possível começar a perceber que mais analistas e cientistas de dados eles estão mais presentes dentro desses espaços públicos como forma não só de calcular as métricas mas também de como mostrar essa informação à população de uma forma geral então o, o storytelling no final das contas ele facilita muito a como essa conexão entre o dado que às vezes ele é muito específico e as pessoas ao público alvo que também chega legal Uh, bom, duas perguntas aqui, que são muito próximas, do Rafael e da Eliana. Pedem dicas para aprofundamento no tema e como, afinal, estimular a criatividade para fazer boas narrativas de dados. Quer é começar o César, né? é, Então, de referências, eu acho que Nazarine colocou algumas muito boas, e, e também a gente tem o, uma referência que eu gosto muito, mas ela vai para uma mais artística, o maior mais artístico: são as de George Lupi, né? E são de visualizações que são bem mais. que estimulam muito a criatividade. Eu acho que de, é uma boa, uma boa prática que você começa a pensar sobre como fazer essas suas visualizações sem que elas necess, necessariamente. É, sem, vamos dizer assim sem tentar ficar no, no, no gráfico de sempre. Então, eu vi até sobre, um, sobre coleta de dados, né, sobre banco de dados. Existem bases de dados de tudo. né? Você pode escolher um tema que seja do seu máximo interesse. E isso é uma parte muito boa para você estimular a criatividade. É, escolha um tema de seu interesse, faça perguntas sobre eles. E para fazer as visualizações, pense também como seria a história e as visualizações, elas vão vão agregar a sua contação de histórias. Ela não vai ser uma coisa totalmente... Ela não é o principal. O principal mesmo é que a história seja contada. é é só isso máximo uma coisa que eu faço para... Frequentemente, quando a gente fala de visualização, as pessoas se preocupam com, com esse lado assim do ah, eu não sou criativo, eu não, sou, não tenho veia artística. É, eu, eu não sei desenhar não, gente. Eu não sou designer. Eu não entendo de tipografia, é, eu aprendo do jeito que eu aprendo outras coisas, que é por imitação. É, você pega bons exemplos, você desconstrói, você tenta reproduzir bons exemplos, e aí você, quando vai criando um repertório de bons exemplos, você vai imaginando novas formas de, de recombinar esses exemplos. É assim que a gente faz para cozinhar, é assim que a gente faz para tocar instrumento, é assim que a gente faz todo o que a gente está inventando coisas. Não precisa ser é, artista, inovador, assim, não, é, não, não é a musa que, que te ilumina não, é, é o suor, é saber fazer um monte de coisa e pensar em como juntar elas de jeitos diferentes. Ah, legal. O pessoal tá se assim, perguntando ali sobre banco de dados, vocês acabaram de comentar um pouco, né, possíveis bancos de dados interessantes, Uh, temas que, que sejam particularmente. que despertem a vontade e o interesse de quem pretende fazer visualização, como a Dandara falou agora, né? É, é super necessário. Eu vou. Uh, eu acho que vocês podem comentar, até porque, assim, o Alexandre perguntou aqui, né? Que instituições vocês sugeririam, né? Para começar a explorar, para fazer essas visualizações. E aí a gente pode, como essa sessão está sendo gravada, a gente pode falar para todo mundo, né? Fazendo essa pergunta, e aí quem assistiu depois vai ter as mesmas referências. E aí o Rafael também perguntou para fazer visualizações interessantes no dia a dia, se é mais fácil usar tabelas ou bancos de dados. Não sei se ele quis dizer uma planilha simples ou algo mais complexo e aí já fazer as visualizações mais amplas, né? Então se vocês puderem comentar sobre, sobre essas questões. Vou começar, Dandara? Eu prefiro que eu começo. Tá bom. É, tabelas banco de dados são uma coisa que você só devia usar se você se for absolutamente necessário se for forçado a isso porque dá mais trabalho e assim, se você não for forçado se você não se você conseguir carregar seus dados numa tabela vai vai lá vai na fé usar a ferramenta que é mais fácil para você e que que faz isso você vai manipular a tabela no Google Drive você vai manipular a tabela às vezes no próprio Flash no R não importa é a, é a ferramenta que te apoia, todas fazem a mesma coisa, filtrar, agregar, criar novas colunas, não tem, não tem mágica nesse nesse mundo aí. E o banco de dados só devia ser necessário se você tiver com, com dados muito grandes. Que dados usar para explorar? Eu tendo a achar que devia ser a, o que mais te comove, o que mais te importa a fazer. Assim. Hum. Por exemplo, nessa época, eu tenho usado bastante o dado do TSE, porque no o nosso período eleitoral, ele, esses dados aqui que o Danilo colocou sobre homens e mulheres e raças... Eu tenho feito, tenho me divertido fazendo mapas, olhando que partes da Paraíba, o estado onde eu moro, né? tem, tem, só tem candidatos brancos, que partes tem candidatos tem diversidade nos candidatos. É, eu, eu me diverti fazendo, vendo quais, quais são os nomes de coligação mais comuns no Brasil. Né? Então, por exemplo, é, juntos, somos, juntos somos mais fortes é o, é o nome de coligação mais comum do Brasil. Mas isso é porque eu acho isso divertido, né? Se você gosta, sei lá, de Jiu-Jitsu, de ah, dados de, sobre transporte aéreo, aí eu acho que a gente tem, tem outras fontes. Eu tendo a pensar sempre em coisas de governo, que eu trabalho muito com isso, mas ah, quem gosta de bolsa, de bolsa de ações tem isso, bolsa de valores tem isso. Eu acho que tem que pensar no que é que te, te apaixona aí para mexer. Eu posso até complementar um pouquinho falando de, é, já que vocês estão começando, se vocês estão começando nessa área, é muito bom vocês começarem por algo que vocês realmente se interessam e aí vocês vão ter um pouco mais de criatividade. Pensar também no sentido de utilizar um pouco dos elementos do dado como forma de fazer a visualização. Acho que tem as de Georgia Lupe, né elas são muito mais inspiradas em, em pintores, em algo, uma vez muito artística, mas vocês também podem encontrar inspirações dentro dos próprios dados. E tem muitas, há várias APIs, de assim, principalmente se você quer pensar sobre é, usar, vamos pensar, dados de Twitter, de Spotify, de Deezer, eu gosto muito de música, então Nazarena ele vai muito mais para o lado dos candidatos, eu vou muito mais para o lado música. E essas APIs elas também são abertas, se vocês têm afinidade com alguma é, linguagem de programação em geral, você consegue baixar esses dados CSV para alguma linguagem de programação, ou existem pessoas que já fazem esse tipo de coisa, você já precisa reinventar a roda. E com isso vocês vão fazer uma análise muito mais sobre ah, eu gostaria muito de ver isso porque é algo que eu, uma curiosidade que me move. Então as, as análises elas vão muito mais nesse sentido, de que são coisas que vocês gostariam de ver. E em algum momento alguém também vai gostar de ver, por exemplo, saber o nome de coligações é algo muito divertido que Nazareno faz. E aí é muito divertido de se ver. Não tenha medo de publicar, acho que é importante até falar sobre isso. Não tenha medo de mostrar o que vocês fazem porque isso daí vai ter, vão ter críticas construtivas e também vão empolgar vocês a fazer mais e mais, e aí é uma questão de exercício, no final das contas. O primeiro, o primeiro, sua primeira visualização, sua primeira história, contação de histórias não vai ser a que você vai se orgulhar para o resto da vida, você vai melhorar muito para frente, não ter medo, assim, de quebrar na cara também. Obrigada, pessoal. O Fernando, ele compartilhou uma visualização que ele fez, dei uma olhada ali nas, nas perguntas e respostas, a gente ainda tem uma pergunta do Drake aqui. De repente a gente pode fazer ela e enquanto isso vocês dão uma olhada, porque o Fernando criou uma, uma visualização de taxa de contágio da Covid em Curitiba e aí ele está perguntando se é possível destacar uma linha específica, né, dicas sobre essa visualização. Então vou fazer aqui. Tá, vou fazer aqui então a pergunta do Drake, que em princípio é a que a gente tem aqui, e depois a gente passa para o Fernando. Tá, o Dreit pergunta assim, se vocês conhecem alguma visualização que simule o cubo mágico ou o cubo de Rubik. É, daí ele dá um exemplo, né uma referência para esse tipo de imagem para tratar do conceito de vulnerabilidade em saúde, individual, social e programática. No caso, ser uma visualização que entrega, integra três variáveis. É, aí ele diz que fica cada vez mais convencido que a imagem não é adequada ao conceito, se vocês puderem comentar sobre isso. Tá bom. Deve ser você vê lá... a Fernando, eu respondendo aqui, Drif. Drif, eu não conheço exatamente essa visualização com base no cubo de Rubik. É, assim, se, se, é uma menção, se é uma referência ao 3D, né, o 3D é uma coisa que passou bastante tempo sendo, é, que eu acho que a gente já estabeleceu, na verdade, que ele não é simples de ser lindo, porque o 3D ele distorce os objetos, né, e, e a distorção no, no, no mundo digital ela é difícil de compensar uma coisa que está mais atrás ela parece menor do que uma coisa que está mais na frente e se engana quando você está comparando barras. Graf... Tem um caso clássico, se vocês já viram, um no gráfico de pizza que Steve Jobs apresenta, e o gráfico de pizza está deitado para trás para aumentar a fatia de baixo da frente, que é a fatia da Apple, e diminuir a de cima de trás, que é a fatia do, do Android. sabe? Então, esse tipo de situação que leva a leitura é, errônea facilmente é uma coisa que fez com que o 3D, de maneira geral, fosse um pouco mal visto na visualização. Apenas recentemente, acho que alguns mapas de 3D têm limpado um pouco o nome é, do 3D. Então, se é nessa direção, assim eu, eu tendo a concordar com você que é difícil ter um design que usa um cubo que vai a, ser eficaz. Mas, assim, isso não quer dizer que não há visualizações com outros formatos, especificamente para muitas variáveis que são úteis. Eu te sugeriria procurar aí no Google a árvore do IDH. É um exemplo de um caso parecido que você está falando aqui. O IDH ele é um índice é de um desenvolvimento humano, ele tem um componente econômico, saúde e bem-estar, eu acho. E aí se você procurar ele, você vai ver um exemplo de visualização que usa uma árvore, ele, ele mostra uma metáfora de árvore para comunicar o IDH, porque para, esse, para, esse, para a para nosso de desenvolvimento, a árvore é uma metáfora é útil e aí tem uma solução legal de visualização para te dar umas ideias de coisas um pouco mais diferentes que podem ser usadas também. Se alguém estiver procurando designs desse tipo. Beleza. Dandara, vamos partir para a visualização do Fernando. O que vocês Sim. acham? Sim. É, a pergunta que ele fez foi sobre colocar um, um valor, colocar um, uma linha horizontal né, como valor de referência. Então, eu vou perguntar. Na verdade, eu quero saber se o Fernando permite que eu compartilhe, porque eu peguei o link e abri aqui. É, Fernanda, se você estiver... Ah, pronto. Obrigada. Claro. Vou compartilhar quero. aqui. <risos> é, tá bom. Ah, essa era a visualização dele, eu criei, né? fiz a cópia para mim. E das coisas que, inclusive, estão no tutoriais, é anotações. As anotações, você pode fazer anotação no eixo X e no eixo Y. Nazaré ainda até mostrou uma das visualizações dele. Então, a anotação em específico que ele quer é essa de que a taxa está no, no 1. Então, você vai fazer uma anotação no eixo Y. E aí, tem aqui a parte de show highlights, né? Eu já tinha escrito aqui, mas a ideia é, você escreve o texto que você quer, coloca dois pontos e o valor de referência, o valor no Y que você quer. Por exemplo, se o valor fosse 1.05, ele seria 1.05, e aí ele subiria para cá. Então, você coloca de um. E você pode escolher a cor, o tamanho, o formato, por exemplo, eu coloquei para ficar à esquerda, mas pode colocar no meio, ou no outra ponta, ajeitar, né, é uma forma de colocar também. Eu acho que era isso, mas assim, dá para fazer outros tipos de anotações do eixo X também, que foi como o Nazareno fez, dá para deixar anotações livres, é, enfim, dá para fazer um pouquinho de tudo também no... Quando eu cria a história, é bem legal usar aquelas anotações que o Dandara mostrou para um ponto específico, né? Comentar esses picos aí, ou esse vale, que uhum. foi, sei lá, vai que aconteceu alguma maluquice, alguma declaração, visória na mídia, é. Como que a gente... coincide com algum desses picos, né? Como a gente tá falando de data, dá até para colocar aqui, tipo, 31 de julho, alguma coisa aconteceu em Curitiba, ou 26 de agosto que o... Eu subiu muito, e aí dá para dizer, ah, algum tempo antes, dá para fazer uma relação, por exemplo, com eventos, eventos que aconteceram, coisa do tipo, para você dizer, ó, não dá para dizer que foi a causa, mas dá para fazer uma implicação de fazer um questionamento sobre, já que a gente está falando sobre Covid e distanciamento social também. Muito legal, super interessante, olha aí, obrigada, Fernando, por compartilhar com a gente a tua visualização, bem, bem legal mesmo. A gente está super perto do, do final. Uh, e aí, eu acho que eu já nem vou mais abrir para perguntas, né porque a gente já está chegando às dez e meia. Mas já encaminho para vocês, então, uh, considerações finais. E eu vou fazer uma última pergunta, que eu acho que vale a pena a gente comentar, assim. Porque a gente tem vários jornalistas aqui. Imagino que nem todo mundo trabalhe ou para jornal impresso ou para web. E o Nazareno fala isso no, no dados 360 também, para quem... Uh, para quem não cursou ainda, no que vem vai ter uma, uma nova turma, né? Mas fiquem de olho. E eu queria perguntar sobre estratégias para contar histórias em outros veículos. Por exemplo, rádio e TV. Como? Como fazer isso? Na TV é um pouco mais óbvio, mas rádio. Como é que a gente faz isso com sonoridade? A Dandara que está ligada aí que, que curte música vai, vai trazer a solução para a gente. Estou apostando nisso. Mas, enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e também que já fizessem o fechamento de vocês e aí depois eu faço o encerramento mesmo do workshop. É, eu acho que o Nasa pode ir um pouquinho mais a fundo, mas eu vou, vou dar só uma dica. Existem podcasts, a gente vê podcasts são formas de contar história o tempo todo. E aí é um dos podcasts que eu sou muito aqui é um podcast storytelling muito, muito bom, é um projeto humano, se vocês tiverem um pouco de estômago mais forte, é, ouvir, mas é uma contação de histórias de de crimes e coisas do tipo e é muito é muito interessante até de ver que você tem que ter uma organização de como é que o cada partezinha da história vai ser contada o que é que se insere em qual momento e separado em episódios também então eu acho que das formas de em, em áudio né para ser contado podcasts é um ótimo exemplo de como as coisas são feitas é, e TV acho que é muito mais é, acho que é mais clichê de você pensar né, que em TV você pode ter histórias contadas de diversas formas, já que é algo muito mais é, é tão visual como, por exemplo, no, uma visualização num slide também. Mas nada, acho que pode complementar. Eu acho que você foi bem no ponto, Danderson. Eu acho que a, a contação, ela depende da mídia onde né? ela acontece, né? ela é muito influenciada por isso, mas eu acho que uma, uma parte muito legal do que Maria falou foi a gente abrir a cabeça assim e pensar que que a gente pode usar dados para contar histórias e muito mais é, milhas. A gente não via no jornal dez anos atrás gráficos, né? A gente viu esse ano uma média móvel no jornal nacional, era no jornal hoje. Não sei agora, para mim é um ponto de inflexão na, na realidade. É, e eu acho que a gente tem que pensar, tem que continuar pensando nessa expansão. Assim, eu e o Danar a gente pensa às vezes, a gente usa, por exemplo, dados para instalações artísticas, né? Dado, uh, arte com dados dados em, em roupas, em projeções, é, eu acho que dados em áudio, como você está falando, Maria, assim, acho que a gente chama sonificação de dados, é uma área que está engatinhando, que a gente tem mais dificuldade de entender som do que visual, mas a gente tem que pensar e pensando no que é que funciona em cada mídia, né? Assim, eu acho que foi impressionante que fizeram de colocar a Medalha Nacional, porque conseguiram colocar, né? Ser um público que vai assistir aquilo ali, você conseguir explicar é, é impressionante. Mas eu acho que é uma é, pergunta bem importante para pensar nisso, assim, como é que a gente abre a cabeça para ver mais formas de usar dados em outras mídias. É possível, é legal, é interessante. É isso aí, acho que é super desafiador mesmo, né? A gente está acostumado a um determinado tipo de padrão e aí quando a gente precisa se esforçar para pensar isso em áudio, né? que é, Acho que áudio é o mais desafiador de todos, assim porque a gente está trabalhando num sentido especificamente, né? Então... É, e ao mesmo tempo é muito importante, porque tem uma coisa que eu não falei rapidamente, que é a gente precisa pensar nas comunica comunicação também com acessibilidade. E aí, para quem não hum. enxerga bem, ou que não consegue né, distinguir as formas visuais, como é que a gente vai incluir e reconhecer essas pessoas? É um desafio importante. Ótimo. Uh, bom, pessoal, deixo aberto aí para vocês se despedirem, para tá todo mundo elogiando no chat, falando que gostou muito da oficina da e que que curte muito também o Dados 360 e o pessoal está recomendando, então já fica aí a dica. A gente tem um módulo específico de visualização no curso Dados 360, então nós Nazareno explora isso em vários vídeos, assim, tem muitas dicas bem legais mesmo. E passo para vocês, então, se despedirem do pessoal e aí depois eu faço o encerramento. Ah, aqui no... Acho no microfone não tinha dado problema até agora agora ele apareceu mas muito obrigada assim eu quero agradecer a oportunidade né de do Coda que tá que é o evento este ano eu, eu, eu me inscrevi para participar para assistir e aí teve esse convite foi para mim muito importante esse é um assunto que eu acho que a gente a gente deve explorar mais não só nós da área de ciência de dados não só é só de jornalismo, mas todo mundo tem que se apropriar muito mais dos dados que produz o tempo todo, e acho que visualização de dados, contação de histórias é uma ótima forma de se apropriar. É, agradeço né, novamente discussões, eu coloquei o, o arroba, né, da, tanto meu quanto o de Nazareno, no, pra, vocês podem falar comigo no Twitter, em qualquer a maioria das minhas redes sociais são arroba Dandara MC Souza, e é isso, qualquer dúvida... Se vocês quiserem acompanhar ou quiserem, ou tiverem sugestões de projetos aí para fazer em conjunto, só chamar também. Isso aí, só agradecer mesmo, Marília, obrigado a você, Adriano, Marco, todo mundo aí pelo, pelo, pelo apoio, e acho que é super, a gente fica sempre super feliz de fazer essa ponte, de assim, entrar na aproximada comunidade de jornalismo de dados. Convido todo mundo a continuar esse debate, essa discussão aí na, nas, nas mídias sociais que a gente conseguia, se assim, a gente tem todo interesse em, em continuar essa conversa. Quem quiser também uma introdução, uma análise de dados com, em Python com dados sobre forró e calcinha preta, mais tarde o Grandaro vai transmitir isso no YouTube. para vocês acompanharem. Calcinha preta é um fenômeno para quem não conhece do forró eh, mundial, Não sei lá, pode ter pessoas que estão, não estão antenadas, agenda. E, e, bom, é isso aí, gente. Obrigadão. Um abraço. Bom, pessoal, então, tá, é isso. Só reitero os, os, os elogios do pessoal no chat. Agradeço muito a Dandara, ao Nazareno. Acho que foi uma manhã muito inspiradora para todo mundo. E acho que é isso, assim, a gente não pode pensar nos dados ou na visualização só como algo a mais, assim. A visualização uh, é uma comunicação, mas acho que vai muito além disso, né? A gente pensa como narrativa mesmo, como história, que eu acho que é o nosso é o nosso grande diferencial, enquanto jornalistas de dados também pensar nisso, né, e claro que acaba facilitando se a gente tá numa redação que tem pessoas de várias áreas, que a gente pode conversar, que a gente pode ter outras outros tipos de referência. Então é isso, pessoal, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, vou agradecer a participação de todo mundo, o pessoal que mandou a visualização, que interagiu ali no chat, uh, enfim, fiquem ligados no, no restinho da programação do Poda, hoje à tarde a gente tem mais workshops, amanhã a gente também tem algumas atividades ainda, e eu peço mais uma vez que quando a gente encerrar essa sessão, vocês avaliem, por gentileza, depois que a gente encerrar aqui, vai abrir no navegador de vocês uma pesquisa, avaliem essa atividade que é muito importante para a gente, e o vídeo, né, a gravação vai estar disponível no site em até 72 horas. É isso, obrigada e até a próxima.